Olá, aqui é a Nara Prato do blog naraprato.com.br e hoje eu vim te mostrar um aplicativo que eu uso muito, que é um aplicativo para criar vídeos com textos animados, ele é super bacana, várias pessoas já me deram feedback que ele ajuda muito para produzir conteúdos para as redes sociais e hoje eu vim mostrar aqui para vocês. Então antes de começar eu já quero te pedir para se inscrever no canal, não se esquece, porque aí você vai ter acesso a todos os conteúdos na hora que eu posto. O aplicativo esse legende Aqui você vai escolher uma frase. Vamos colocar aqui uma frase. Você pode fazer várias coisas, tá? Você pode colocar a frase que você quiser. É, chamando para um vídeo ou com uma mensagem legal. Eu vou colocar aqui. Vamos supor que seja vídeo novo. Finalizou sua escrita? Aí você vem aqui nessa marcação e ele vai te dar abrir foto, abrir galeria, pesquisar ou lixo. Vou vir aqui primeiro, não vou colocar na galeria não, primeiro eu vou vir aqui e clicar no meio. Quando você clica nesse meio aqui, você vai ter várias opções de modelos. Você tem essa Lines, Tem vários modelos aqui, ó. E é bem, assim, bacana, porque ele é super fácil de mexer e fica uma coisa bem legal. Perceba que eu estou apenas na demonstração do preto com branco. Eu vou mudar ali para vocês verem. Oh. Agora eu vou deixar nesse lines e vou mudar aqui embaixo. Olha que bacana. Viu? Alguns, algumas cores tem uns modelinhos, sabe, de formas iguais esses aqui, que tem triângulos. Bacana, né? Olha só. Gracinha. Você pode escolher várias cores, vários templates que tem aqui. Muitos mesmo. Você tem a opção de ir aqui colocar um fundo. Vamos supor que eu vou escolher esse fundo aqui e vou colocar esse fundo como. E aí, vou procurar uma corzinha aqui. Fica bacana. Gostei desse. E quando você clica aqui nessas barrinhas aqui bem no cantinho, você tem o formato paisagem quadrado. E tem os tamanhos, que é 512 pixels, 720, 1080. Vou deixar em 720. Ok. Tá tudo pronto. Então, eu vou baixar, guardar como vídeo. Ele já tá criando o meu vídeo. Pronto. Tá Pronto. Vamos voltar aqui para a gente ver lá na galeria. Olha que bacana. Bom, né? E aí, gostou da dica? E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer saber sete estratégias para você vender ou utilizando o Instagram, eu vou deixar o link aqui de um e-book que eu preparei com todo carinho um e-book gratuito que você pode baixar. E ter acesso a essas estratégias que eu também utilizo no meu Instagram. Para você também vender utilizando essa rede social que é tão poderosa. Ok? Eu espero que você tenha gostado da dica. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder com maior carinho. Ok? Tchau e até o próximo vídeo.